Chegou o final do dia, tem bolão para vender e não sabe para quem ligar? Tem uma acumulada, precisa vender mais bolões? Também tem alguns desafios para quem ligar? Fica comigo nesse vídeo que eu vou te dar uma dica muito importante que vai te ajudar a resolver esse tipo de problema. Vamos lá? É muito comum acontecer nas nossas casas lotéricas de no final do dia ter uma, duas ou talvez até mais algumas cotas para serem vendidas de bolão. Acontece que além desse dia a dia acontecer nós também temos as acumuladas que até mesmo são aqueles sorteios especiais que a gente tem onde nós geramos muitos bolões diferentes e a gente precisa vender para clientes. Além disso nós também temos muitos bolões que precisam ser vendidos para alavancar as nossas vendas e para bater as metas sejam as que são enviadas pela própria Caixa Econômica Federal ou até mesmo as metas que nós gestores colocamos para o nosso time. Por isso a nossa dica aqui é a agenda de ouro. O que é agenda de ouro? Em primeiro lugar eu quero te deixar claro que aqui embaixo eu vou deixar um link de um modelinho que você pode criar, que é baseado em ter algumas informações básicas sobre alguns clientes. A agenda de ouro é uma agenda onde você, empresário ou gerente da casa lotérica, vai anotar o telefone de todos os clientes preferenciais e até mesmo daqueles clientes que são clientes em potencial. Quem que é um cliente potencial? É aquele cliente que vem na lotérica às vezes, que compra os seus bolões e que você precisa pegar as informações dele. Então vamos lá, como é que funciona? É assim, você vai comprar um livrinho, um caderno, pode ser igual esse aqui que você está vendo, é, é isso mesmo, é um caderno bem simples, onde você vai colocar algumas colunas. As principais colunas que nós recomendamos são as seguintes, é a data, assim você tem uma ideia de quando você fez esse cadastro dele, depois o nome dele, depois você vai ter o telefone dele, o endereço de e-mail e alguma observação que pode ser o produto preferencial desse cliente ou até mesmo algum detalhe como o número preferencial de sorte dele e assim por diante. Essa agenda de ouro é chamada de agenda de ouro porque ela vai te ajudar a alavancar suas vendas para te salvar quando você tem algumas cotas sobrando de bolão ou até mesmo para que você possa vender mais bolões como eu já disse em sorteios especiais e quando nós temos grandes acumuladas. Essa agenda de ouro tem como principal função te ajudar então a alavancar as vendas, bater suas metas e melhorar a produtividade, tanto sua quanto do seu time. Uma das partes que você mais tem que ficar em cuidado e talvez seja uma das dicas mais importantes é a seguinte, muitas vezes alguns funcionários criam uma carteira de cliente, essa carteira de cliente normalmente ela é da empresa, é da lotérica, então por isso essa sua agenda, ainda que seja em papel ou seja até mesmo no celular, que isso fique disponível para a lotérica. Então, se você tiver o celular da lotérica, se não tem, eu já fiz um vídeo falando sobre isso. E como que você pode fazer isso? Tem um celular exclusivo da sua lotérica. Ali você faz todos os cadastros dos seus clientes da lotérica e toda a venda de bolão seja feita através desse celular. Assim você tem histórico você tem o contato do cliente que pertence à lotérica, ainda que tenha uma vendedora que atenda preferencialmente esse cliente e se porventura essa sua funcionária se desligar da lotérica, o cliente continua sendo seu porque a agenda está pertencendo à casa lotérica. Espero que eu tenha te ajudado nesse vídeo com algumas dicas. Aproveita e já se inscreve para poder receber notificações toda semana através da nossa lista VIP. Nesse telefone que está aparecendo aqui embaixo,